Vou fazer mais um cadastro aqui em mais uma casa que oferece bônus sem depósito. É, todas as casas você encontra nesse vídeo aqui, bônus sem depósito em seis casas. Inclusive eu já fiz na Circus, se você quer ver como que faz, como que faz para ganhar lá os 5 euros, como que faz para fazer o cadastro, é só você ver na descrição aí o vídeo que eu faço um cadastro na Circus. Dessa vez aqui eu vou fazer na TipBet. Então, para você que quer vir aqui fazer é, o cadastro, basta, basta você vir aqui na descrição. Primeiro link aqui da TipBet, você acessa lá e vamos ver como que faz aqui para fazer o cadastro. Eu já fiz, mas eu vou mostrar aqui como que faz. Primeiramente, vamos procurar a promoção aqui. É né? importante saber é, o que é, os requisitos da promoção para receber aí o bônus. Vamos ver aqui onde está. Está aqui, ó. aposta grátis de R$15 para a Liga Europa. Vamos clicar aqui em ver, vou abrir em outra página, para não, não sei para onde que vai, vai para essa página aqui. Aí mostra aqui como que faz, são 15 reais ou 5 euros ou 5 dólares, dependendo da moeda escolhida. Então você abre uma conta na TipBet, utiliza esse, esse código UEFA lá na promoções em opt-in. Vamos ver os termos e condições aqui. Os termos e condições é a promoção começou de 1 de setembro. Aqui não tem uma data de quando termina. O rollover é de 15 vezes, como informa aqui. O máximo que você pode ganhar no final desses 15 vezes é de 300. Se ganhar mais, não consegue retirar mais do que 300. É, somente apostas múltiplas com duas ou mais seleções é, são aceitas para efeitos de rolagem, ou seja, pode apostar sim em aposta simples, mas para rolagem não vai contar. É, e mais abaixo vemos aqui o período, são 30 dias para cumprir esse rollover, se não cumprir o rollover em 30 dias você sabe que seu dinheiro é retirado. No final do período de 30 dias, se você tiver lucro lá, você fica com o lucro que você tiver. Porém, só conta rollover apostas múltiplas. Vamos ver lá agora como que faz o cadastro e ganha esse bônus aí. Então é só clicar aqui em inscrever, se eu já inscrevi é fácil pra caramba. Se for homem aí coloca senhor ou senhora, você que escolhe. Aí nome, apelido, apelido é o último nome ou sobrenome aí que você costuma utilizar. Aí a data de nascimento, telefone, e-mail, é, país, nome de usuário, senha, aqui é tudo fácil. É, aí a moeda, se é real, dólar ou euro. Depois é só clicar em inscrever-se, quando clicar em inscrever, você vai receber no seu e-mail um link para de ativação que esse link aqui claro que vai ser diferente do seu você clica lá no link de ativação vai voltar para o site e já vai estar logado mas como eu não estou logado vou logar aqui vamos colocar lá o código para receber é o bônus eu não coloquei ainda resolvi colocar aqui no vídeo apenas para mostrar mesmo pronto depois eu entrei aqui na minha conta eu criei uma conta em usd é eu entrei aqui no chat perguntei como que faz para encontrar esse opt-in não tem aqui na versão em português na versão em inglês também não encontrei então eles dão esse link aqui ó esse link vai estar tá na descrição depois que você criar a conta você entra neste link aqui ó aí você já vai direto na parte de do bônus opt-in você coloca lá o código que é código uefa tudo maiúsculo aí né vamos ver é meu saldo tá zero vamos ver se dá certo aqui submeter UEFA e não deu certo, sua conta não é elegível para receber esse bônus bom vamos ver aqui no chat aqui né vamos ver porque minha conta não é elegível não tem nenhum agente aqui ao vivo vamos esperar aqui ah não já, já entrou aqui vamos ver se eu consigo resolver isso rápido vamos lá né Vou colocar um inglês aqui do Google Trans Translation. Então voltando aqui, já respondeu, não demorou, não demorou muito e respondeu aqui que já acreditou minha conta. Vamos ver se acreditou mesmo. Vamos dar uma atualizada, já está aqui, ó, 5 dólares. Então você já sabe como conseguir, se não conseguir seus 15 dólares, 15 reais ou 5 dólares, é só chamar aqui no chat que eles resolvem. É só chamar aqui no chat e informar eles que não recebeu o bônus. E esse bônus ali diz que é para apostar na, na Liga UEFA, né? mas eu não tenho certeza disso. Eu acho que dá para apostar em outros torneios também, em outros campeonatos. Ok, e basta cumprir o rolover aí e depois fazer a retirada. Vamos ver aqui o tipo de pagamento que eles aceitam. Para fazer a retirada. Aceita bastante tipo de pagamento. Então se facilita. Para retirada aqui é o screw, né? Teller. Até essa eco -pies aqui também. Então não, não fica difícil fazer a retirada aqui depois não. Então é assim que consegue aqui 5 dólares ou 15 reais aqui na na TipBet